Olá, Hoje é um dia muito triste. Um dia. Um dia em que eu perdi um amigo. O dia. O dia em que nunca mais o vou ver. Eu não consigo falar nisto. Desculpa. Hoje vou contar uma pequena história. Os gostam da minha caneta? Consigo pôr a minha caneta em pé? Vocês não? E mais para escrever à noite? Ai não sei o que ler. É ah, uma caneta com LED. Ora, passou-se tudo num belo dia de sol. Onde também havia nuvens, por acaso também eram muitas. O sol está sempre lá. Normalmente é que está sempre nuvens e a gente não vê o sol. Onde estava aqui eu. Aqui, por aqui um gajo muito jeitoso. Aqui é o cabelo. nesse caso, um bocadinho de barriga. Estou aqui eu, onde também estava o meu irmão, esse é magrinho, tem barriga, mas tem cabelo em pé, os abrincos e tem uma saia, é o meu irmão, aqui o mano, estava mais um colega, Aqui por uma colega que é o Nuno. Eu estava a explicar ao Nuno, o Nuno tem cabelo também. Eu estava a explicar ao Nuno como é que se punha, como é que se punha o mi o Midrone a voar passei o comando as mãos do nono até aí tudo tranquilo ele voou voou isto tudo passa sono Há aqui um enorme rio é que o rio daga aqui passa pé da cidade aqui passa por fora da cidade isto é uma ilha espera aqui e é. Bom, tem aqui muitas árvores Neste momento não estou a pôr folhas Custamos no inverno E aquelas árvores As folhas caem no inverno Aqui é muita vegetação Aqui para este lado é tudo milho Entretanto, chega mais um colega, que é o Marco, mais o Marco Júnior, que é o filho. isto aqui uma estrada, e aqui uma ponte. onde de repente que o midrone fica com a bateria em baixo e está o Nuno a comandar o midrone aterra o Midrone em segurança porque o midrone tem aquele sistema de quando fica com pouca bateria ele aterra sozinho eu pego no F quatrocentos e cinquenta aqui mas está desligado, pego o meu comando, ponho o F quatrocentos e cinquenta a voar aqui, com GPS, esqueci uma diz o GPS. F450 Ponho no modo Sport Isto até mete medo a andar apanho uma maluca Ando aqui pelas árvores, faço aqui umas uns peões Ponho aqui a rodar sobre o eixo central Passo por aqui Uma vez, tranquilo Venho para aqui Volta-me para aqui até que o F450 e F450 desliga-se. Isto é onde a sobrevoar o rio de água. E o que, é que acontece? A um drone quando para no ar É sempre para baixo. Só que eu tinha esta parte toda. Para ele cair, não, vai-me cair aqui no rio. Ora, conclusão. Tenho o meu F450 no rio de Agda, mesmo no centro. Apesar de haver pouca água nesta altura do ano, pelo país fora. O rio Agda vai cheio por causa da represa. E ele está... Mais ou menos no centro do rio, lá no fundo. Quando a água baixar, se alguém encontrar o meu F-450, peço que entre em contato comigo, não porque para aproveitar material, porque o material que está ali até é um bocado caro, mas não é por causa disso, porque o material agora já está todo destruído, porque o drone é composto por só parte elétrica, tem medo dizer de partes de plástico, o resto é tudo elétrico, já sabem que eletricidade e água, placas elétricas e água, aquilo nunca funcionou bem, por isso essa parte elétrica está toda destruída. Agora eu peço é que se alguém o encontrara que entre em contato comigo porque não quer é para aproveitar material, porque já não dá, está tudo destruído, mas sim porque foi o meu primeiro drone, foi o drone com que eu comecei o canal e é o drone que eu mais aprendi e gostava do Rio ver que é para ter como recordação que é símbolo aqui do canal e já sabem se gostaram do vídeo depois demonstrem compartilhem com os vossos amigos se não forem subscritos é só subscrever não para ver o F-450 a voar novamente mas sim para novos projetos e até já Olá Hoje é um dia eu não consigo falar nisto ah, tenho que ficar triste, triste. Hoje é um dia muito triste. Oh, O que foi? Mas eu a achar. Dora, sua para fazer? Lá para casa! Deixaram um bocadinho! <risos> Esse vídeo eu vou querer ver! Olá! Olá Opa Opa Opa Opa Opa A perca de um grande amigo